Não importa se você foi rejeitado, se você foi abandonado, você nunca será esquecido por Deus. Essa verdade, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa. Palavras de Deus dizem em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos conversar nós aqui. Quantas vezes você teve um melhor amigo, um namorado, uma esposa, um pai, uma mãe, um chefe, um líder na igreja, alguém que você confiou e amou e andou junto que te desprezou de alguma forma, te abandonou de alguma forma, ou você se sentiu rejeitado. Todo mundo sabe que isso acontece em algum momento na vida de quem vive socialmente, mas a palavra de Deus fala que ele nunca vai te abandonar. É muito bom a sensação de segurança que dá de saber que Deus, o dono de todas as coisas, quem fez tudo, que tem todo o poder e graça, escolheu estar conosco para sempre. Ele escolheu olhar para você, você aí, seu nome que eu não sei qual é, mas você sabe porque todo mundo chama assim. Ele escolheu nunca te esquecer, nunca te abandonar. É a palavra de Deus que revela isso e Deus não mente. Então o que ele está contando é que, queridinho ou oh, queridinha, ele não vai deixar você para lá. Sabe por quê? que Ele te promete isso? Porque lá na cruz, o próprio Jesus falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava se fazendo abandonado, para que por meio daquele abandono, naquele momento da cruz, onde todos os pecados foram sobre Jesus, eu, você e todos nós, nunca mais fôssemos abandonados. A partir do momento que a gente acredita, no sacrifício de Jesus na cruz, no quanto ele nos amou, e no fato de que ele se fez abandono, se fez rejeição, se fez tristeza, se fez pecado, para que nós fôssemos salvos, então o Senhor já não pode mais nos abandonar, porque ele é justo e ele já fez isso por meio de Jesus. E quando ele olha para mim e para você, ele já não vê nós, ele vê Cristo. Então, meu amor. Não seremos nunca mais abandonados por aquele que realmente importa, aquele que pode nos dar todas as coisas, aquele que conhece o nosso coração como ninguém, aquele que realmente sabe onde a gente pode chegar e quais os planos que podem dar certo. O Senhor está nos prometendo que não importa o que já aconteceu com você ou quem já te magoou, te decepcionou e te abandonou. Nós nunca seremos esquecidos pelo Senhor. Amém? Que o Senhor te favoreça.